Olá, eu sou a Vida do Blog Santa Irania, e hoje eu tô aqui pra participar do concurso da Casa dos Youtubers 2. Prazer, pra quem não me conhece, eu sou a Victoria, eu tenho 21 anos e sou estudante de design gráfico. Eu criei o blog há 5 anos, ou seja, quando eu tava no colégio. E eu tinha muita, muita, muita, muita vergonha de falar sobre isso, porque eu tinha medo que as pessoas me zoassem. Eu perdi um tempo valioso em que eu podia ter crescido e me consolidado como blogueira, porque era uma época em que não tinha tantas pessoas na blogosfera, mas eu tô correndo atrás do prejuízo. Foi só em janeiro de 2016 que eu perdi a vergonha e que eu deixei de me importar com a opinião de quem não importava. E eu criei o canal, de fato, eu comecei a atualizar ele com frequência, tudo bonitinho. Hoje, qualquer pessoa que passa por mim e conversa por 5 minutos comigo já sabe que eu sou blogueira e que eu tenho um canal e que eu tenho... Instagram, tudo, e que eu sou a santa ironia. Eu ainda não cheguei nem perto de onde eu planejo chegar, mas eu sei que com essa oportunidade eu vou conseguir ser mais e melhor e aprender muito. Muito mais do que ganhar dinheiro e presentes, eu quero ajudar as pessoas a se sentirem bem com elas mesmas e a ter tempo para fazer as coisas que elas gostam através da organização. Eu tenho certeza que entrar na casa me ajudaria a atingir mais pessoas e a chegar em mais gurias, guris, meninos, meninas, mulheres, homens, não importa. Não entendendo nada do que eu tô falando. Casa dos Youtubers é um evento organizado pela Head Shoulders e pela Camila Coutinho, do Garotas Estúpidas. E para eu conseguir tudo isso, eu conto com a tua ajuda. Dá muito like nesse vídeo, compartilha com os amigos e, pedem pra, e pede para eles darem like aqui também. Porque esse vídeo é a única forma que eu tenho de entrar, de participar... Então eu preciso que eles vejam esse vídeo e que eu passe, né, que eu seja escolhida. Muito, muito, muito, muito obrigada por tudo, por estarem aqui, por cada like, por cada comentário, por cada follow que vocês dão. Isso é muito importante pra mim, sério mesmo, eu acho que eu fico melhor com isso que vocês às vezes. E sério, não tem nem palavras pra escrever eu, o quão feliz eu fico com cada comentário de vocês. Se você tá ainda não é inscrito no canal, te inscreve aqui embaixo porque quando eu for pra casa, e eu tenho certeza que eu vou, se Deus quiser, eu vou gravar tudo pra vocês, eu vou fazer vlog de tudo, então, não pra tu não perder nada, tem que estar inscrito aqui no canal, viu? Um beijo e até a próxima. Tchau!